pessoas que só creem em Deus se eles vêem, se eles enxergar um Deus, mas nós não enxergamos, nós sabemos que o nosso Deus ele é invisível, mas ele é infalível. Então que o Senhor confunda essas pessoas, que façam eles ver que existe um Deus vivo que atua na sua vida, um Deus vivo que peleja por você. Que o Senhor faça eles enxergar isso. De repente, eles não estão enxergando. Mas que o Senhor se faça presente na sua vida de tal forma. Por isso você precisa buscar realmente o Senhor, mas buscá lo de todo o seu coração. E o Senhor vai começar a agir na sua vida de uma forma que aqueles que não conhecem o Deus que você serve vão querer conhecer. Porque eles não conhecem o Deus vivo. Eles conhecem um Deus que se apresenta a eles, mas que não é o verdadeiro Deus. Então, a palavra de Deus diz, confundidos sejam. Que eles sejam confundidos, mas que você não deixe a confusão entrar na sua mente, no seu coração. E você continue crendo no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem está pelejando por você. E as pessoas olham e falam, o que adianta crer nesse Deus que que ele serve, vai, você vai ver o que Deus ainda vai fazer e eles também vai ver com os olhos deles. Deus abençoe.